Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, dois, três, quatro, cinco, deita a cabeça, deita a cabeça.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 Bora aberto. Mas põe. Põe a mão embaixo. Põe a mão embaixo. Vai. Vai, tá perfeito. Isso aí. Levanta essa perna, estica a perna. Isso. Vambora. E aí, minha amiga? 7, Bora. 9, Vambora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,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 Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, bora! Vai! Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dois, vai! Vai, vai! Vai! Vou ficar até aqui. Sete! Bora! Vai!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 Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, desce e sobe. Um, isso aí, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, não para, não, vai, vai, é, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um.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 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso aí, descansa, bebe uma água para a última sequência.